Entra a questão de como tu lida com as situações da vida uhum. Então entra uma dimensão em que a gente tem uma liberdade grande Para encontrar meios de gerar positividade, felicidade tipo uh, uma pessoa que uh, sofre uma tragédia, uhum. tipo assim, perde algum, alguém, alguém da família, uhum. ou qualquer coisa que seja, como é que vai encontrar a felicidade, uhum. né, uhum. para algumas até é mais fácil uh, dar a volta por cima, mas tem pessoas assim que... Não consegue, aí entra tá toda essa parte da... o quanto que a pessoa consegue ser positiva num momento tão difícil, né? É, exatamente, é, porque há situações, então tem um, uma... pegar bem esse teu exemplo, assim, na situação de perder alguém, uhum. e esse alguém pode ser até um, um membro da família, um, um, um ente querido, um, né, um cônjuge, é esposo, marido, né, mãe, o pai, filho e tal, ou até um animalzinho de estimação, Sim, né, esse processo claro. também, o um processo claro. de, de luto pode se dar a partir disso e até por objetos ou situações de vida, então algumas uhum. pessoas, por exemplo, perde o um emprego e pode entrar num processo de luto, pode, isso pode acontecer uhum. Uhum. É, ou então perde a condição da casa que tem, de toda uma estrutura, uhum. pode entrar mas mesmo nessa situação Existem algumas pesquisas que, que apontam que o processo de luto, ele pode durar mais ou menos em torno de uns seis meses, chegando a um ano. Aí se passar disso, aí passando disso é importante ter uma avaliação até antes disso, obviamente, ter um Sim. acompanhamento. Mas passando disso, há um grande risco de ser um quadro de depressão, que aí hum. a gente não fala, né? não é mais luto, que é Sim. sofrer por hum. perder hum. alguém. Não é tristeza, porque tristeza a gente pode ter a qualquer momento. Por exemplo, eu bato aqui e esse copo no, todo no circuito ah, eletrônico. Que tristeza, aquilo, né? aquela lamentação, mas é passageiro. Ah. A depressão, não. A depressão é uma doença, é uma psicopatologia. Enfim, que tem tratamento, com várias formas de tratamento. Sim. E dá para resolver, não tem problema nenhum, mesmo sendo uma, uma alteração. Mas o que eu quero frisar é o seguinte, ó, mesmo vivendo essa situação de luto, uhum. de luto ou vamos pegar uma situação de uma doença que num primeiro momento não tem cura, mesmo assim a gente pode ter momentos de felicidade. E esse é um ponto chave. Geralmente as pessoas pensam que quando a gente está num, numa situação de... É, de luto, de depressão, de crise de ansiedade, de pânico, uhum. é como se apertasse um botãozinho aqui do computador e arrancasse a felicidade uhum. dessa pessoa pro resto da vida, e não é assim, é fácil, né? a gente tem vários elementos para acoplar a felicidade no cotidiano das pessoas, e um, um ponto importante é, é pensar, quem tá nos escutando, quem tá nos vendo, uhum. é o que é importante na tua vida e que te gera felicidade. Ah. Tem que começar a ligar esse radar. Porque ser feliz implica no exercício de buscar também a felicidade. Sim.